mas eu acho que já lá estamos, eu acho que já não caminhamos para lá, eu acho que já lá estamos. É, Escolham o vosso lugar e sentem-se e desfrutem da viagem, porque eu acho que já lá estamos. É, quando uma empresa, uma mega empresa de recursos humanos, confirma o perfil dos candidatos indo ao Facebook à procura deles, ver o que é que eles postam, o que é que eles dizem, como é que é a forma deles estar, é, isto, isto dá, dá muito conta de, do quanto esta informação que circula, Quer dizer, quando, quando nós fazemos um post e pomos uma foto na internet, a gente não tem a mais pálida noção do que é que isto diz sobre nós ou do que é que transmite sobre nós. Are you ready?